E aí, lindinhos, tudo bem com vocês? Começando aí mais um vídeo do no nosso canal. Ei, canalzinho futebol, hein, bicho? Voltando aos poucos, né, amor? É isso aí. Devagarzinho, sempre. É isso aí. Estamos indo ali buscar mais um item para o nosso carro de arrancada. Tão sonhado o carro de arrancada, né, amor? Depois de tanto tempo. Meu Deus do céu. Sonhando, sonhando, sonhando. É isso aí. Sonhar é bom demais. E realizar é melhor ainda, né? Graças é. a Deus. Estamos indo lá buscar o quê? Fala você, amor. Eu não vou falar. Ai, minha turbina, ah. não. Estamos indo lá na New Turbo buscar a minha turbina. Turbina nova. turbina nova. pro carro da Juliana. Que agora vai andar nas pistas de arrancada aí. Uhul. E eles fizeram uma turbina pro carro dela. Exatamente com a configuração pro motor dela. É isso aí. Né? E se você precisa de uma turbina Pode ser para qualquer carro Qualquer carro Eles fazem de acordo com o seu projeto É isso aí Não é turbina de prateleira Não que você chega lá, tem lá 42, 48, 48, 50 Ou 63, 50 Ou 63, 50, ou 63 70 Não Eles perguntam direitinho Você vai que ligar você lá precisa. Falar assim Ô, oh, beleza? Beleza A indicação do Bidu garagem aquele lindo Queria uma turbina pro meu é, projeto. é, eles vão cobrar um pouco mais que a é mentira Queria uma turbina pro meu projeto Ah, mas qual que é o seu projeto? Ah, eu tenho um motor 1.6 Com comando tal Não sei o que lá, tal Aí eles vão falar para você assim Mas que... Você, o uso do carro vai ser como? Rua, pista, você gosta de acelerar de baixo, de alta, tal, tal Então é isso, o o projeto, a turbina vai ser feita de acordo com o que você quer. Do zero. Do zero, entendeu? Aí eles vão te indicar qual que é a melhor turbina para você. E qualidade, né? Não. É o mais importante. A qualidade, eu não quero nem entrar nesse detalhe, porque eu sou suspeito para falar, né? Não porque eles estão... Olha o almocinho aí, não Vou pagar o almoço? Oh. Não é porque eles estão ajudando a gente Mas eu sempre usei New Turbo Sempre, todos os carros são E amigo indica é, Indica não, pergunta do quanto turbina você acha melhor Chama os caras da New Turbo Conversa com eles que vocês não vão se arrepender Tá bom? Não, não. não é verdade amor? É isso aí então, lá. Eles fizeram pra gente uma K24 Com caixa quente 48 Que é o que o carro da Juliana vai precisar Não adianta fazer uma turbina gigante Também pro carro dela Porque É um motor 1.6 É baixa cilindrada Então se fizesse uma turbina muito grande O carro não ia render O que tinha que render tá? Então estamos chegando Ó, Falta o que? 500 metros pra gente chegar Tá certo? É... Já, já, já já a gente chega Certo. cara, cara, cara buscar livros uh! ó, vai é anotando ó. o telefone aí ó olha lá, amor ó lá, olha lá. Olha lá. Olha olha o meu, de meu Deus do céu tô tremendo uh! ah! <risos> Caralho, bicho, é mó barato, né mano? Muito legal, muito claro. legal Nós nunca ia conseguir andar com carro se não fosse os parceiros, né mano? Verdade Nós nunca é, ia muita conseguir parceria, não, Muita parceria, muita parceria, Não verdade. caberia no nosso bolso se não fosse o carinho E o que eu acho mais legal, sabe o que é? Ninguém pede nada em troca verdade. Eles querem ajudar a gente porque a gente ajuda vocês, ó Que legal É, ó, Né? O mundo da você volta, planta, tá? você colhe é, é isso, isso é isso É isso aí. É o que a gente sempre pegou desde o começo do canal, né? Foi isso mesmo Então, então retorno, a gente aí, ó Olha lá, pessoal. deixa eu ver Ai, ah, hum. meu Deus, puta que Puta merda, hein, é. mano Do jeito que você me indicou também, né? É Vamos ver se eu... O que eu tava explicando pro pessoal era o quê? Isso aqui foi feito pro carro pra dela aquele... Exatamente Então foi isso que eu vim te explicando O uhum. pessoal vai que é uma turbina que é feita pro carro, claro. não é turbina de prateleira, Exatamente. né? É Exatamente, não é pegar pronta e... Não, não cai. é, não é, você vai lá na prateleira tem aquela lá, é aquela lá, escolhe uma e bom. Não, aqui é feita pro seu carro, Exatamente. pro seu conjunto, pro jeito que o cara quer andar. Ah, eu gosto de acelerar de lombada a lombada, vamos montar a turbina para ele. Não, eu gosto de acelerar de final, vamos montar a turbina pra ele. ele Meu motor tem é uma tal... equipe especializada, Meu já motor é tal, preparada. tal, tal, tal, tal, tal vamos contar não é? de acordo com o carro então é isso e todos os nossos carros é e eu sou suspeito para falar ah, mano, dura muito mais do que a é de prateleira não é, <risos> é né? muito. Muito Sim, não não se compara filho não, e é e é mais barata também esse que é o mais importante. Que então verdade. tá aqui. Essa é uma K24, né? Isso. Uma K24, eu... caixa quente 63. É, eu falando vindo, eu falei que era caixa quente 48, mas não é. Eu errei. Caixa quente 63 e é uma K24. A do meu outro gol foi uma K27, né? É. Que daí já é outra pouquinha é maior. É carro de homem, né? Ah, ah tá, um... tá. <risos> meu irmão, mais uma vez, que é Deus te abençoe. Obrigado Também. por tudo que você faz pela gente aí, pelo carinho, principalmente, tá bom? Então, se você puder, que a gente puder ajudar tem vocês, ajudar. não é? É isso mesmo, tem que tava falando aqui, ó, é um ciclo. Sim. Hum, quando eu falei que a gente ia andar na arrancada, o que, que você falou pra mim? Pode faz contar é. com a gente, uhum. que a gente tá aqui. Me pediu alguma coisa em troca? Do nada em troca, mano. É aquilo que a gente tava falando, mano. Você faz, é. você planta o que você colhe. Então, Deus abençoe.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 he's bleeding from the words i spit so sharp so freezing so cold behold frostbite they feeling i could tear you apart or i could go heal him don't believe